quando O Costeiro de São Bento do Rio de Janeiro, foi fundado em 1590 por dois monges vindo da Bahia, Frei Pedro Ferraz e Frei João Porcalho, que chegaram inicialmente no que hoje é a Praça 15 depois chegaram na ermida de Nossa Senhora da Conceição, situada no Morro da Conceição, que a partir de 1602 passou a ser chamado de Morro de São Bento, porque o governador-geral Francisco de Souza trocou a água da capela de Nossa Senhora da Conceição por Nossa Senhora do Monserrat, uma devoção espanhola, padroeira da Catalunha. Felipe II governa Portugal e Espanha. Portanto, o período da União Ibérica, de 1580 a 1640, os portugueses da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, aborrecidos com essa mudança de orago, tomaram a imagem, a padroeira, e levaram para o atual Morro da Conceição. O canto gregoriano nós cantamos diariamente em diversos ofícios, mas sobretudo aos domingos às 10 horas temos a missa solene, então com parte em português e parte em parte gregoriano, o canto em latim.